A Polícia Militar de Mafra, e Itaiópolis, está participando da campanha estadual Seja um Papai Noel voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade. A campanha vai até o dia 22 e as doações podem ser feitas na sede da Polícia Militar, conforme explicou o subcomandante de Mafra, Capitão Márcio Rosa Lopes. É, referente a essa, essa campanha, é uma campanha estadual Seja um Papai Noel, é, Mafra também está adotando a campanha aqui na, na nossa região. É, a gente tá, vai estar tá recolhendo aqui no quartel de Mafra é, brinquedos novos, usados, que estejam em condições, né? Cerca de 80 metros de fiação elétrica foram furtados da Praça Ferroviária Miguel Bielek, em Mafra, nesta madrugada. A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Hennig, levantou o caso logo cedo em vídeo nas redes sociais o furto afetou a iluminação de Natal e o parque de diversões instalado no local. Infelizmente, roubaram toda a nossa fiação, todos os cabos de energia aqui da praça. O dono do parque também aqui, muito triste, porque roubaram uma quantidade bem grande de fiação dele. Então nós queremos pedir um apelo à população. Se alguém viu alguma coisa, por favor. Chega na prefeitura, chega na Secretaria de Educação, chega aqui no parque e vamos denunciar. A Saúde de Mafra promove mais uma ação de vacinação contra a COVID-19 na Policlínica Central nesta quinta e sexta-feira, das 16 às 20 horas. A vacina é destinada ao público que já tomou a dose única da Janssen.